No primeiro domingo da Bienal, nós fomos convidados pelo Grupo Editorial Record para conhecer a autora Paula Hawkins, autora de A Garota no Trem e Em Águas Sombrias. Nós conversamos um pouco sobre os primeiros livros dela, também sobre a produção dos filmes e também sobre o que ela está para lançar. E vocês podem conferir um pouco do que aconteceu nesse encontro, nesse vídeo de hoje. Como tá o processo de criação ah, tá, tá aí né? Tá Olá tá tá tá Ah, Gente, eu não tô bem Tô bem nesse vídeo que não tenho mais queridos Conta a assim, derrota Pra gente, velho Estou tá difícil a vez de Bienal. Não sei como eu vou estar na Bienal amanhã Mas eu tô querendo hoje também Então a pessoa é, gosta de sofrer, na é verdade eu Conta aí Update. A gente tentou, tem um com ela, com barrados. Na mesma vez, né? Tô pra eles que a gente foi barrado. A gente foi barrado, né? a gente vai a gente... <risos> a gente aqui, faz um superó, assim, mesmo. <risos> Bem específico. Vai comer lá. Ai, que susto, O feminismo é um assunto que apareceu nos dois primeiros livros da autora e ela já avisou que ela pretende continuar escrevendo sobre isso nas suas próximas histórias, mas talvez de uma forma diferente, sem a morte das mulheres, como aconteceu nos dois primeiros. Sobre o processo de escrita, ela disse que ela já escreve sabendo o final da história, mas não exatamente qual o caminho que a história vai seguir. I, I know how it ends, so I need to know where I'm tudo go with it. But I don't tend to know Falando sobre a questão das adaptações, ela disse que não estava presente da produção de A Garota no Trem por conta da sua turnê mundial, porque o livro A Garota no Trem estava sendo lançado na mesma época. E ela disse que não se importou na mudança que fizeram de colocar a cidade principal como Nova York em vez de Londres, como era no livro. E sobre a questão do casting, ela não foi consultada, mas ela disse que adorou o elenco. E já na próxima adaptação, ela vai ser a produtora executiva pela primeira vez, só que ela ainda não sabe exatamente o que isso significa e nem o que ela vai fazer. E ela também ainda não tem nenhuma informação sobre esse filme, mas ela disse que quando voltar para Londres, provavelmente vai receber as primeiras informações da adaptação. E antes de ir a sessão de autógrafos, eu ainda consegui fazer uma pergunta pra ela. Eu perguntei o que, que ela acha que aconteceria se a Rachel, de A Garota no Trem, estivesse na mesma cidade de Em Águas Sombrias, onde as mulheres problemáticas, digamos, Assim, acabam tendo um final não muito feliz. Um, and I hope that not all the troublemakers do meet an unhappy ending. I'm not going to talk about it too much because I don't want to give away spoilers. But okay. I, I certainly don't want the troublemakers to meet unhappy endings because I think we should all be making as much trouble as we possibly can because Yay. it's a good sign. <coughs> gente acabou de sair lá do... É. Hipólogo, tô em com Paula. É, eu também gostaria de falar que eu tô com fome agora. Não, cara, coisa é conteúdo. O não pode. Foi isso que eu ser Paula, legal. Obrigado. É. É. Entendi uh, a referência. Que incrível. É. é em água sombria, só que aqui não tá sombrio. Tá bem claro. que ninguém morreu ainda.